Esse no O tá ali, ó. Oh, <risos> A Paula tem um novo amiguinho aqui no, no avião Toda vez que a gente entra no avião a gente tem o um Calminho aqui, ó o um Calminho O um Calminho, quem é o Calminho? Esse aqui é o calminho, ó. Ele tá sempre calminho, de boa. Se o avião estiver caindo, ele tá sempre com uma carinha de merda. Ó, esse aqui é o calminho. Mas você já tá vendo as instruções de água aqui, porque o avião vai cair daqui a pouco ele na água, como vocês podem ver pela Que absurdo. É, é absurdo. Estamos Pode chegando ir. em Gold Pode, Coast. É, vamos na água. Vamos na água, prepara asa. Bom dia, rapaziada. Mais um de começando para você. Ô, oh, caralho, falei errado. <risos> Mas o Dutch Nostalgia começando pra vocês e vocês que pediram estar aqui. Um vídeo de Gold Coast começando pra vocês. Eu não ia gravar esse vídeo, mas como no vídeo anterior de Melbourne muita gente pediu, então vou gravar um vídeo de Gold pra vocês. Não sei se eu vou conseguir mostrar muita coisa, mas. Tô bem. A Paula conseguiu um AP pra gente aqui em Gold, cara. A gente achou que era um quarto só de rosto, mas não é. Olha que top esse AP. É um APzinho e tal, com sala tudo bonitinho, a televisão. Conseguimos um APzinho legal pra gente aqui, num rosto inclusive. Então, eu vou deixar depois aqui embaixo também o contato do Hostel para vocês querem vir aqui para Gold Coast. Vale muito, muito a pena. Host, o Hostel é muito legal. Ah, tem quadra de tênis, tem vôlei, tem, cara, barbecue, ar, tem um monte de coisa, ó, banheirinho. Tudo legalzinho, quartinho bonitinho também, ó. Então, vou deixar o contato para vocês aqui do Hostel para vocês quiserem vir aqui também. É uma ótima opção. E a gente alugou um carro aqui também chegando em Gold porque tava muito mais barato a gente alugar carro do que a gente pegar um ônibus de Culangata pra cá pegar um ônibus do aeroporto para cá, tava muito mais barato ir de carro então é, ia dar coisa de 40 dólares para cada, para mim e pra Paula, então deu 80 no final uh, e o carro saiu 50, então ficou muito mais barato a gente alugando um carro do que, do que pegando um ônibus, então, então a gente pegou um carro legal, pegamos um 30 ali então e pagamos só 100 dólares de check calção, então valeu muito mais a pena Fazer isso do que. É, do que pegar o transporte público. Então tá aí a dica do Deote pra vocês. E tá um calor desgraçado aqui em Goli Eu já posso tirar minha toca. Vou mostrar o carrinho que a gente alugou pra vocês aqui, ó. Que bonitinho. A Hertz mandou bem benzaço, cara. É um 80 2016 mandou benzaço. Bonito. Que carrinho bonito, ó. O praxe de vir aqui em Gold Coast é comer aqui no Pastel e Surf, né? Que é o restaurante brasileiro aqui de Gold. E a nossa escola fica bem aqui, cara. Inclusive, a EIP fica bem aqui do lado. Aqui, eu acho que dá pra filmar aqui. Então, a gente, vem, a gente estuda aqui em Gold, mas a gente mora em Brisbane, então é, é, a gente prefere estudar aqui. Então, pra você que tá querendo vir pra Austrália também, ou você que tá querendo renovar, a EIP tem várias opções muito boas e baratas e tem uma flexibilidade de horário muito boa também. Então, para quem está querendo fechar os cursos, etc, você já sabe, né? Manda um e-mail para mim aqui embaixo, deote.sfaustralia.com.br ou no thiago.deote.gmail.com E aí a gente pode combinar de vocês virem aqui para a EIP também estudar comigo, olha que legal. Aqui é o centro de Gold Coast, de Surf Paradise, né? É o bairro onde todos os brasileiros vêm, um, a gente costuma falar Gold Coast que é o paraíso dos brasileiros porque qualquer lugar que você vai aqui tem alguém falando português porque tem restaurantes brasileiros e tudo mais, Então, qualquer lugar que você vai aqui tem brasileiro falando na rua em qualquer lugar, então aqui é o paraíso dos brasileiros e aqui atrás de mim está o centrinho de Gold Coast, não tem muito pra mostrar não, a cidade é bem pequena, não é algo exorbitante tipo nossa Gold Coast, tá? então... Vou mostrar pra vocês um pouquinho desse centrinho aqui de gol. Resolveu sair um pouquinho daquele centrinho de Surfers Paradise e viemos dar um rolê aqui em Burley Heads, que é uma praia dá uns 15 minutos de carro ali de, ali de Surfers, e particularmente eu acho muito mais bonita que Surfers Paradise. Então a gente resolveu dar um rolê pra poder mostrar alguma coisa a mais pra vocês aqui de Gold. Então segue aí. Só... quer é também pagar a Rapaziada de Gold Coast que assiste os meus vídeos aí, ó. Parou a gente na rua hoje. Obrigado aí pela, pelo carinho e atenção. Eu sempre fico envergonhadaço quando alguém me para na rua, então se vocês me virem na rua um dia e eu ficar meio envergonhado, não liguem. Eu sou uma pessoa assim espontânea, mas eu fico meio envergonhado quando me paro na rua. Mas um salve pra vocês aí de Gold, tamo junto, galerinha, meus vizinhos de Brisbane. falar de praia, né? Falar de praia, sol, calor. Só que não, né? O calor tá faltando aqui. O calor não está rolando. Muito bonito, né? Ali no fundo é dos paradais. Tudo isso aqui é dos Paradise. Essa é uma praia bem tipo Este tamanho. A <risos> praia aqui é um negócio que me incomoda um pouco, porque você, você não vai, pode eu, você beber, não beber, você não pode fumar, você não pode transar, <risos> pode fazer nada na areia da praia. E então assim, a praia na Austrália ela é basicamente areia e água. Não dá pra fazer muita coisa. É bonito, mas.. Né? Olha o meu cheesecake. A última vez que eu tomei é, sugar cane, né, o caldo de cana. Hum, A última vez que eu tomei caldo de cana no Brasil, eu vou meter até coisas que eu não sabia que eu tinha comido. Nossa, e aí eu tive intoxicação alimentar com caldo de cana no Brasil, que eu tomei inclusive eu tomei em Santo André, um abraço Santo André. Santo André é maravilhoso. Não tomem caldo de cana em Santo André. <risos> então hoje eu pedi um caldo de cana aqui, vamos ver se eu vou morrer, né? Hum, que gostoso. Eu acho que eu vou morrer. Se eu não, se eu não filmar mais e, e esse vídeo não for pro ar, e vocês acharem os meus restos mortais na rua, diz, dizem a, diz, digam a minha mãe, Sandra Deote, que eu Stop. amo ela. Sim, cheesecake é vegano. Isso tá meio bosta. A gente veio aqui no restaurante aí, vegano da Paula, e aí, do nada aqui atrás, a gente descobriu que a cozinha é toda brasileira, todo brasileiro lá atrás, e tocando música brasileira, e tem uns quadros do Medina, cara. Vocês não conhece, é um. Campeão de surf da Austrália e brasileiro, né? não conhecem o Medina, por favor se informem quem é o Medina. Inclusive, se o Medina estiver assistindo, um abraço para você. As cartas que a natureza mostra. Só falta ela começar a tomar uma velho. Só falta ela começar a tomar uma panha. Aqui em Gold eles têm esses trams, vocês aqui estão do meu lado aqui, igualzinho em Melbourne. É um negócio bem novo, inclusive que eles fizeram aqui em Gold para ligar um ponto a ou outro da cidade. É bem eficiente para quem mora um pouco mais afastado do Surfers Paradise e tal. Ah, e você pode só pegar com seu Gold Card mesmo para quem mora em Brisbane e quer vir para Gold, por exemplo, dar um rolê. Você pode usar o seu Gold Card é como se fosse o, é, o bilhete único, né, de São Paulo para quem é de São Paulo. É o cartão que é interligado entre ônibus, metrô, trem, e tudo mais. Então ele servem em Queensland, no estado todo. Então se você estiver vindo de Brisbane para Gold, por exemplo, e quiser pegar esse tram, você pega o trem lá em Gold. Em, você pega o trem lá em Brisbane e desce aqui em Gold. Pode pegar o busão até chegar a Surfers Paradise e poder pegar esse tram também com o seu mesmo cartão. Então é, é bem legal porque é bem interligado, assim, né? Aqui em Queensland, tudo, todas as cidades que você vai, você pode usar o seu Go Card. Então você consegue ter essa interligação, é muito interessante. Eu vou me despedindo de vocês aqui, é, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo simples de Gold Coast que eu fiz para vocês, eu nem ia fazer na verdade, só fiz atendendo a pedidos da galera mesmo, ah, tá, agora tá um pouquinho frio aqui de noite, então eu já vou chegar aqui no hotel, já vou dar uma dormidinha, eu fui buscar uma comidinha para mim e para Paula, que a gente estava morrendo de fome, então se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo, a gente está indo para Tóquio amanhã de manhã. Então, eu espero que vocês gostem muito, muito, muito dessa trip que a gente vai fazer pro Japão, Coreia e China, que agora vai ser a melhor parte da viagem. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!